de avaliar é, é uma notícia até certo ponto recente né, mas não sei se é um desejo dos alemães ter de volta o nazismo eu não sei como é que é a situação lá eu sei que tem muita imigração da África para Europa né, talvez essa seja a ênfase do discurso do rock né, de evitar a imigração e proteger a, a raça dos alemães aí, não sei se eles ainda têm esse tipo de, de senso, né? Mas vamos aguardar para ver como se desenrola isso. A Alemanha é um país é, cientificamente muito avançado. Nós não sabemos que tipo de invenções eles possam ter feito lá. Né? Vamos aguardar porque isso pode pôr em risco uh, o capitalismo, inclusive, né? É um novo sistema de governo que era proposta do nazismo. Não sabemos o que um líder de direita pode fazer sendo o chefe da, da Alemanha. Sabe?